Fala galera, eu sou o Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal. Queria pedir logo no começo aí para vocês se inscreverem no canal que não é inscrito, curte o vídeo e compartilha pra gente conseguir alcançar mais pessoas e alcançar o nosso objetivo aí que é chegar aos mil inscritos. Então, por favor, curte o vídeo, compartilha o vídeo aí e se inscreve no canal, valeu? Vamos para nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje vai ser sobre... Violão? Não. Cavaco? Não. Pandeiro? Não. Djembe? Não. Tamborim? também não nossa aula de hoje vai ser sobre afinador isso mesmo afinador como que eu consigo achar um afinador online grátis que seja um afinador bacana que possa atender as minhas necessidades tanto para afinar o violão o cavaquinho para afinar qualquer instrumento de corda e um afinador que seja grátis online e bom vou falar hoje do afinador chamado da vou deixar o nome aqui para vocês ó da beleza você vai lá na sua loja de aplicativos lá, Digita, afinador da Tuner e baixa. Ele é um afinador muito bom, muito bacana. Eu uso ele há muito tempo já, tá? Eu tenho um afinador aqui do que eu uso no braço do violão. Tenho esse afinadorzinho aqui, ó, que eu uso no braço do violão. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tenho esse afinadorzinho aqui que eu uso no braço do violão, mas também eu uso esse aqui da Tuner no aplicativo, que é muito bom. E como ele funciona? Vamos lá os dois nem né? os dois funcionam mais ou menos da mesma forma ele funciona com escala cromática isso mesmo galera lembra da escala cromática isso aí ele funciona com a escala cromática por quê porque ele serve para afinar vários instrumentos por isso que ele segue a escala cromática porque ele vai ele vai ocupar uma gama de todos os instrumentos entendeu assim dá para afinar o violão o cavaco dá para afinar o violino dá para afinar um banjo Dá pra afinar um baixo, beleza? Como é que eu faço aqui? Ó, eu boto ele aqui, boto sempre aqui na perninha, pego o instrumento, boto ele sempre perto. Se tiver barulho, muito, muito barulho perto, vai dar uma atrapalhada, tá? Aí eu venho aqui, ó. Primeira corda afinada em Mi. Ele tem que ficar verdinho no meio, tá? Ele tem que ficar verdinho. Tá? E como é que você está afinado? Vai aparecer a nota aqui, no caso o Mi, que é o E, e ainda não está afinado. E aí, aqui embaixo tem uma régua que tem mais e tem o um lado do menos. Se você tocar e esse negocinho aqui, esse medidor, estiver para o lado do mais, quer dizer que você tem que afrouxar a corda. Se você tocar e ele estiver para o lado do menos, quer dizer que você tem que apertar a corda. E aí, quando ele fica no meio. E aqui fica verde, quer dizer que está afinado. E aí, você consegue afinar bem o seu instrumento aí, seu violão, seu cavaco? Deixa aí nos comentários aí se você tem dificuldade de afinar o seu instrumento, se você consegue afinar e corre lá na loja de aplicativos e baixa esse, esse afinador aí chamado da Tuner. Ele é muito bom. Beleza? Nossa aula de hoje foi isso. Então, é um vídeo curtinho, mas é para dizer que toda vez que você for tocar, você tem que afinar o seu instrumento bem, tá bom? Então é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.